Oi, Gestão da Paisagem, vamos ver o que dá para fazer num espaço pequeno, como é que transforma o lugar com, com intervenções poucas. E aí, beleza? Antes de mais nada, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos pro YouTube poder esparramar as novas por aí. E já está disponível nosso primeiro e-book, Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. O link está na descrição, vai lá ver. O vídeo de hoje, na verdade, dois, dia de Miguel. Né? Então, vamos receber o Miguel aqui na frente da, da casa menor. Já tinha tempo que eu tinha arrumado o terreno, para deixar a grama crescer, a grama não cresceu do jeito que eu queria, então resolvi tirar um pouco de grama, esmeralda, ali de trás da casa, que já está sombreando muito, ela começa a sentir, e traz ela aqui para frente. E aí, é, é, é história minha, eu gosto de fazer isso, observar o lugar, conversar com o lugar, entender como é que são as coisas, primeiro eu venho com a enxada, dou uma ajeitada nas coisas, ok, é assim que eu vou fazer, beleza. E aí o trabalho foi o Miguel... Cortar as placas de grama, trazer para cá e a gente ir arrumando. Enquanto a gente vai fazendo isso, o corte da grama, o jeito de fazer as coisas, o terreno na hora que coloca, a gente começa a conversar com o terreno. E o terreno vai pedindo algumas coisas para a gente. No final das contas, as linhas de drenagem ficaram prontas pela grama. A própria, o próprio corte da grama foi conduzindo as coisas. Então nós vamos ver como é que, que fica o espaço por aqui. Pelo meio do caminho, a enxada desencavou. Miguel está mostrando para a gente como é que encava uma enxada de, de maneira legal, eficiente, né? que, que vai durar um bocado de tempo. O tipo de madeira tem que ser uma madeira mais resistente para aguentar bem. Miguel vai mostrar para a gente. Né? E aí vai mostrar também, de repente você não sabe, como é que você tira placas de grama de um lugar que já está pronto, então você corta as placas, vira ela, tira o excesso de terra que tem por baixo para deixar mais homogêneo e aí vem e coloca as coisas e a gente vai ver como é que ficou. Então durante o trabalho, estou mostrando aqui como é que fica o terreno na hora que ele fica muito seco, um terreno mais argiloso. E a gente vai ver umas trincas no terreno. Então lá embaixo acontece as mesmas falhas, não porque o terreno está um pouco mais úmido, mas a parte de cima fez isso, dá para a gente imaginar quais são os esforços que sistemas enterrados, uma bete, um, um biofiltro, um biodigestor, quais são os esforços que ele está suscetível ali no, no subsolo. Então se a argila é contrai, e aí vem as, as rachaduras, ela também expande. Né? E ela muito molhada ou muito seca, ela trabalha de maneiras diferentes. Bom! E aí, Miguel? <risos> então, olha só quem está aqui hoje. Hoje é o dia de Miguel. dia de Miguel. Isso. E aí, hoje nós vamos pegar aqui na, na entrada da casinha. Aqui a a segunda casa então nós vamos pegar aqui nessa entrada vamos trazer um pouco de grama esmeralda de trás da casa vamos ajeitar um pouco mais isso daqui para dar uma descida que a gente não quer água acumulando e aí depois a gente traz a grama para gramar esse pedaço todo aqui aí vamos acompanhando esse tempos atrás Trouxemos um pouco de terra que foi saindo daqui e fomos fazendo um, um taludinho aqui, né? Então olha só, o solo é mais argiloso isso daqui é solo que ele foi colocado aqui por cima. Veio o tempo da, de mais seca, olha como é que racha tudo o solo. Então isso daqui é importante a gente ter claro, a gente saber na hora que a gente vai construir alguma coisa, principalmente os sistemas né, que a gente está fazendo é, vale para qualquer construção. Mas no caso de construção enterrada, então sistema de, de tratamento, por exemplo, de água, de esgoto, a gente tem que cuidar com isso aqui, porque aí a movimentação desse solo pode gerar trincas no, no sistema e aí a gente perde o sistema todo. Então, formas de resolver isso aqui colocar uma camada de areia por cima, de maneira que o solo na hora que abre né, vai pegar a areia e não vai pegar diretamente o, o sistema. Prontinho, preparamos o, o terreno. O que tiver de água, ela desce e é conduzida por esse canalzinho. Do outro lado, ela bate e é conduzida pelo canal, ficando distante do baldrame. Que aí ajuda a manter o baldrame mais seco. E aí então a água vai fazendo esse caminho aqui. ó, Desce por aqui. Esse cucurutinho impede que ela vá pelo caminho. Que aí depois a gente vai trabalhar ele. E nesse momento ela vai ser conduzida para essa parte aqui do terreno. Agora nós vamos buscar a grama para fazer umas linhas de grama para ela ir se assentando com o tempo. Aí acabou com o bom de serviço, bateu o zóio aqui para ver como é que cortava a grama lá atrás. Pronto, é só chegar e, e colocar a grama. Miguel, inverte ela. Inverte. Tá. É. Vamos ver. Acho que vai dar... Ainda mais certo. Uh! Ó. Deu, não deu? Ah. Oh, ó, beleza, hein? Mais chique. Miguel veio aqui, bateu os olhos. Pronto. Pode deixar que eu já, já sei o tamanho. Aí foi lá, cortou, belezinha. Dá um oi pro povo aí, amiga. Oi, pessoal. Tudo bom? Legal. Pronto, e à medida que a gente vai assentando a grama, a gente já vai deixando os veios né, indicativos ou indicando para onde é que a água tem que ir, que correr. Aqui nós deixamos um pouco de espaço, a grama vai crescer mas vai ficar um, um vãozinho por aqui, é bom para segurar os pés, é uma escadinha e ao mesmo tempo também indicando o caminho que a água tem que fazer, então a água vai descer por aqui, aqui ela vai parar, no que ela para aqui ela vai entrar para a biovaleta, o restante da água vai ser encaminhada. Por esse canalzinho de drenagem ó direcionando a água aqui para o canal aqui um, um canal principal que vai descer aqui para baixo e aí a gente vai construindo as coisas vou colocar mais grama aqui também daqui a pouquinho está terminado hora de aprender a encavar a enxada aqui saiu a cunhazinha da enxada e Miguel tá, tá preparando uma cunha nova, achar um toco de madeira bom, que não adianta colocar pinos, essas coisas assim, que rapidinho vai-se embora, então você não perde tempo, você investe tempo fazendo a coisa bem feita. Vamos ver aí como é que, que ficou a cunha Miguel. Beleza, madeira boa. E agora vamos encavar a enxada. Essa daqui é um... Uma bombona com uns restinhos de madeira. Ah, para que, que guarda isso? É porque um dia precisa. <risos> e aí foi hoje. Ó. Ok, Miguel. Afinou um pouquinho mais a cunha. Aqui, pera aí Miguel. A enxada tem que ter um corte aqui esse arame tá aqui para evitar que a madeira abra em toda a extensão aí tá feito ali agora a cunhazinha Olha lá miguel encavar a enxada comenta aí aí miguel tá chamando quem sabe encavar a enxada Dá um oi aí. Porque não é todo mundo que, que faz um serviço bem feito assim. Tá, vou lá buscar o serrote. Aqui, fui buscar um serrotinho de pobre, que o bichinho costuma ser bom também. Eu andei molando o serrotinho esses dias. E aí o Miguel vai, vai dizer para... E aí Miguel? Ficou bom? bom? certinho. opa, então se o Miguel. Porque é, é difícil acertar o. Amolá, isso aqui. Sim. Então se o Miguel deu nota boa, eu agradeço. Vamos lá? Já posso casar, Miguel? Sim, eu... <risos> já depois sabe amolar já, o serrotinho? Já, já, já foi casado, pode casar de novo, hein? velho. <risos> Só se querer, velho. Ok. É bom, é bom, né? Com a enxada encavada. Vou mostrar aqui como é que nós estamos tirando a grama. Estou mostrando umas coisas que é muito comum em roça. Mas aí me veio a ideia que de repente... Nem todo mundo sabe como é que faz umas coisas que para gente é é comum, né Miguel? É. Tirou... Aí vira grama e dá uma paradinha no excesso de terra. Aí, legal. E aí para trás já fica uns raminhos de, de grama também, que daqui a pouco ela volta e, e já vai fechar essa área aqui outra vez. Ok, a partir desse pedaço eu já estou deixando um pouco mais de espaço, né? direcionando a água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 em terreno maior, sempre trabalhando com a perspectiva de, de curva de nível para segurar água, né, água e nutrientes que venham por aqui. Legal. Então por hoje é isso. Não esquece, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. Isso faz o YouTube dizer oh, ok, tem coisas legais aqui nesse canal. Deixa eu mostrar para mais gente. E não esquece, o link está na descrição para você conhecer nosso e-book, e junto com o e-book também tem a possibilidade de um curso. O curso vem o e-book, mais 10 videoaulas, Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. Então o Beabá, o básico está lá. Você entende aquilo que está lá, aí, fase 2, você consegue fazer águas pretas, águas cinzas, é, verme filtro, isso, porque você entende o que é que está acontecendo. Então isso é básico para o entendimento. Sítio, fazenda, chácara, casa de, de condomínio, você precisa fazer o que quer fazer, esse material é para você. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!